O seriado da Netflix, Round 6, foi realmente um sucesso, muita gente assistiu, é um dos maiores seriados do streaming. E muitas pessoas devem estar me perguntando agora, mas Junior, Round 6 é coreano, cara? Não tem nada a ver com inglês. Por que, que você vai falar de Round 6? Aí é que você se engana. Tem partes do Round 6 que foram faladas em inglês. Você percebeu? <risos> What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online, o um Mensageiro da Brilhagem. Round 6, apesar de ser um seriado coreano, tem alguns diálogos em inglês. E eu separei aqui um trecho desses diálogos para assistir junto com vocês e também aprender algumas palavras, né? Alguns, alguns vocabulários no idioma que é muito interessante. E é legal também dizer que na, hora, na cena que eu vou mostrar para vocês é, é nítido. Que a pessoa que está falando inglês, o mascarado que está falando inglês, não está falando ali naquele momento. É uma voz narrada por cima, né? Na edição. E aí tem todo aquele tratamento, né? De áudio, de voz. O flash aí né, que edita os nossos vídeos não vai me deixar mentir. Mas enfim, tem cenas em inglês e nós vamos ver agora. Vou lá deixar aqui para vocês na tela, ó. Aqui é o rapaz tirando a máscara, né? Mask. Pela mão você sabe quem é, né? Se você assistiu até o final, você sabe quem é. Ó lá, Elevator Dings. Vocês viram ali, né? Dings é tipo, é, toca, né? O elevador toca. Aliás, essas palavras que ficam em colchetes, né? São as palavras que servem para mostrar que houve um som, né? Que houve ali um barulho, né? Já fiz um vídeo falando sobre isso, palavras em colchetes, né? Vamos continuar. Então, né, greetings, ele cumprimentou, né, os VIPs. I hope your long trip here has not been too difficult. A gente sabe que o temos uma frase aqui em present perfect, has not been, uh, ou seja, quando a gente usa present perfect, tem bastante nesse diálogo aqui. São... é aquela estrutura que começou no passado e permanece até o presente, né? É o passado, do pas é, é o passado que ninguém sabe quando aconteceu e tem um, um efeito até o atual momento. Então, a viagem começou, né? Se estendeu até o momento. E o to é o... também no final de uma frase, mas também significa demais, muito, quando tá antes de um adjetivo. Então, to difficult, difícil demais. I am the front man. I oversee all of the operations here at this ele é o front man. Ele é o front man, ou seja, o rapaz que fica ali na frente, né? O coordenador de tudo aquilo. Ele supervisiona, né? Todas as operações nest, neste estabelecimento, né? In, uh, uh, at this facility, neste local. Host é a pessoa que é, é, é tipo um anfitrião, né? Que faz Todo o um negócio aconteceu, o dono da parada toda, né? E já adiantando aqui a legenda, né? Bom, vamos, vamos ouvir para depois explicar. Regrettably, some has him from então, regrettably é uma palavra que significa lamentavelmente. Eu acho muito legal, né? Porque vem de regret, que é arrependimento. Então, regrettably, lamentavelmente. Uma palavra bem bonita, né? É, é, ó, has prevented de novo present perfect aí has prevented uh, prevented vem do verbo prevent uh, então aí estamos a terceira coluna dele então alguns problemas uh, alguns negócios né urgentes né problemas urgentes uh, uh, não deixa, não deixaram né evitaram que ele comparecesse né uh, pre, has prevented him from attending você sabe de quem eu estou falando né se você sabe coloca aqui nos comentários seriously Find it hard to believe the host would miss a night like tonight. He asked me to apologize on his behalf. Ah, oh, uh, he asked me to apologize on his behalf. Behave é a palavra que significa lado, né, do do da ou então parte. Então ele me pediu desculpas, né, na parte dele, ele pediu para desculpar o lado dele, a parte dele. E apologize, apologize é uma outra maneira de de dizer a uh, sorry, né, que é desculpe. Apologize eu gosto dessa palavra. Is some problem happening here? Eh? Not at all. It's just a personal matter of the host. It's just a personal matter of the host. Personal matter. Matter é uma palavra que é o sinônimo de problem, né? Personal problem, personal matter. Seria a mesma coisa, né? Mas é outra maneira de se falar. Então, você pode falar, what's the matter? Qual que é o problema? Ou então, what's the problem? Qual que é o problema? Mesma coisa. The remaining games will be held as scheduled. I'm sure you won't be disappointed. Well, I hope not. Listen, I'm willing to give anybody some slack. That's not a problem. Listen, I'm willing to give anybody some slack. That's not a problem. Então, I'm willing, é, eu estou com vontade, né? Eu estou eu afim de dar para todos uh, alguma... Alguma folga, né? Da, dá um boi, dá um boi, né, como a gente diz em São Paulo, então ele, tá tudo bem se o host não tá lá, ele tá com vontade de ir. tá tudo bem, tá, tá tranquilo, né, então isso não seria um problema, a ausência do host. please. Então a gente tem a palavra aí, please, né, que significa agradar, além de ser uh, por favor. A gente aprende please inicialmente como por favor, mas é, também significa uh, agradar. I'm so hard to please. Eu sou difícil de agradar. I want to please you. Eu quero te agradar. Ok? Então, I'm a difficult man to please. Eu sou um homem difícil de agradar. I'm a hard man to please as well. I hope you won't disappoint me. Shall we? Oh, shall we? Vamos? Shall we? Vamos? Já falei sobre o Shell umas outras vezes no canal e no meu Instagram também. Aliás, se você não me segue no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição para você acompanhar mais vídeos é, e reels e dicas que eu posto lá no meu feed e nos meus stories. O link está aqui na descrição. E aí eles vão lá. Door beeps, você viu? A porta tocou, né? E a porta começa a se abrir, né? faz o barulho de um. E aí lá vamos lá eles assistir toda aquela... Todo aquele lance lá de, de um matando o outro, um morrendo, aquela coisa toda. Meu Deus do céu. E o cara ali, ó, espreita, ó. O coreano ali tá, tá de olho, ó. Vai descobrir toda a parada ali, ó. Muito bem. E vocês perceberam, né? A voz editada do mascarado. É, bom, todos ali estavam mascarados, mas o mascarado de preto, né? Ah, agora eu entendi. É, como foi editada e o inglês dele é muito bom. É tipo um coreano falando inglês. Claro que por causa do, do do filme né da edição e tudo mais não teve muito sotaque mas uh, vocês perceberam que foi bem limpo né lendo as legendas pelo menos coisa da edição para deixar tudo mais limpo mais claro para não só os americanos mas enfim outras nacionalidades ouvirem o inglês mais puro, né, mais bonito. Like nesse vídeo pra ficar feliz, não se esquece de se inscrever neste canal, deixa aqui embaixo o comentário o que, que você achou dessa análise do, de, dessa cena de Round 6, Gostaria, vocês gostariam que eu trouxesse mais análises de outros filmes ou seriados pra cá? Dá pra aprender muita coisa assim, né? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ler o que vocês têm pra me escrever. e eu separei aqui mais outros dois vídeos com análises, né, de filmes e seriados que com certeza você vai gostar e vai agregar muito pro aprendizado de vocês. Pode clicar e a brilhagem